Então vamos nesse momento Fechando os nossos olhos Vamos nos conectando Primeiramente com o nosso anjo da guarda Esse nosso amigo de todas as horas Vamos abraçando com muito carinho Todos os espíritos de luz que estão presentes Cuidando de cada um de nós Fazendo os tratamentos necessários Seja aqui no salão Seja nos lares de cada um Vamos abraçar com muito amor A nossa mãezinha Maria de Nazaré E vamos pedir que ela nos cubra com seu manto azul de luz Que nos carregue no seu colo porque ela sabe que ainda somos crianças espirituais, precisando de tanto carinho e de tanto conforto. Pedimos a nossa benzinha que nos leve agora ao encontro do nosso aniversariante da semana, o nosso mestre Jesus. Vamos neste momento sentindo toda a sua luz sentindo todo o Seu amor, esse amor e essa luz que nos fortalece, que nos dão forças para a gente seguir em frente em tudo que a vida nos apresenta, de bom e de ruim, para que a gente possa aceitar as coisas como elas são. E assim, pedimos ao Mestre Jesus que com essa luz e esse amor nos leve até o nosso Pai Criador para agradecermos primeiro a nossa vida a oportunidade que Ele nos dá da gente estar aqui a oportunidade da gente estar aprendendo da gente estar evoluindo e assim pedimos a esse Pai todo o carinho, todo o amor e a Ele nós dizemos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 Sim, seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dele, né? do aniversariante aí da semana. Não é o Papai Noel. Jesus é muita responsabilidade, né? Quando a gente fala assim, olha, vamos falar dele, que é o mestre do amor e do perdão. Porque se a gente fosse falar, a história de Jesus todo mundo conhece. Então, a gente sabe lá que ele, há controvérsias aí nas datas, né? Se nasceu mesmo em dezembro, mas não importa, isso não é importante. Isso é importante que dia 25 a gente possa estar tá conectado com ele. Lembrando dele presente só o dia 25? Claro que não, né? Todos os dias da nossa vida. Porque quando a gente fala dele, então, vem aqui a gente fala assim, não nasceu de uma pois ele viveu entre nós, ele uh, morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Então é uma história que todo mundo fala e que a gente assiste, que a gente assiste e que agora todo mundo lembra. Que por exemplo tem outra religião que não segue Jesus. Se a gente for parar para ver, existem muitas pessoas que não são da religião cristã. E são muito mais cristãos... Que muitos de nós... Que se dizem... Seguidores do Cristo... Né? Tem muitos ateus... Que são mais cristãos... Que nós... Que conhecemos toda a vida... De Jesus... Então... É, a gente precisa... Ver... Se é só o um título... Eu sou cristão... Ou a gente está vivendo... A nossa vida uma forma como Jesus ensinou, de uma forma cristã, qual que é na verdade, essa semana, esse mês, todos os dias na verdade, a gente tem que refletir exatamente isso, a gente é muito apegado ao título de, sou espírita cristão, sou evangélico cristão, sou católico cristão, mas a gente acaba Dando o apartado de Jesus né, No nosso dia a dia Se a gente perguntar aqui Muita gente vai lembrar De várias passagens de Jesus né, Ou pelo menos do que ele diz Qualquer um que a gente pergunte Aqui vai dizer, olha Amar ao próximo como a si mesmo Amar o inimigo né, uh, Perdoar setenta Sete vezes Setenta vezes né, Que é o que a gente nos traz aqui. Mas a gente perdoa, a gente ama, a gente ama o próximo, a gente ama o inimigo. E quando fala amar o inimigo, para quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos explicam que não é ter o mesmo amor que a gente tem por alguém que a gente gosta, que a gente convive. Mas é pelo menos não desejar mal. É querer que a pessoa fique bem... É rezar por ela... Para que ela né, ache o seu caminho... Porque nós podemos ser inimigos de alguém também... Então a gente também tem que ser amado dessa forma... Quando a gente fala do perdão... Muita gente chega e fala assim... Olha... Perdoar e é esquecer... Difícil... Difícil esquecer... Porque na primeira briga... Na primeira o momento... O que, que a gente faz? Ah... Você lembra daquele dia... Eu falo, ué, mas você não me perdoou? Né? Mas a gente não esquece Mas isso é um exercício Nós não somos perfeitos Jesus conhece cada um de nós Ele sabe quando a gente realmente perdoou De coração Quando a gente perdoou mais ou menos Mas o simples fato da gente fazer esse exercício Vai chegar um dia que a gente vai perdoar e esquecer mesmo a gente nem vai lembrar mais daquilo que a pessoa fez Então, são exercícios diários que a gente faz E quando eu falo que Jesus nos conhece Ele conhece assim como ele conhecia cada um dos discípulos dele E nós somos também discípulos de Jesus E ele sabia da imperfeição Porque Jesus poderia ter vindo aqui na terra E escolhido seres mais perfeitos para ser os apóstolos dele tantos anjos que existem por aí, tantos espíritos de luz e no entanto, ele escolheu pessoas comuns pessoas como nós, para dizer o que para a gente? olha, eles também têm defeitos, eles também erraram mas eles depois acertaram e saíram aí pelo mundo pregando o meu evangelho, vocês também podem então ele quis dizer o seguinte Olha, eu não preciso de gente perfeita Eu amo vocês Do jeito que vocês são Então tem uma Eu trouxe para vocês Pra gente debulhar O meu tema de hoje É uma história que está no livro Pontos dessa vida E de, de outra vida É do irmão X, Humberto de Campos né? Escografado pelo Chico Xavier E no capítulo 27 Tem uma historinha que chama na vinha do Senhor... Então diz que quando Jesus... Depois que ele ressuscitou... E que ele fez a ascensão... Ou seja, ele foi para o plano espiritual... Mais elevado... Os apóstolos ficaram meio perdidos... E Pedro estava ali... Uh, num dia desse... Já sem Jesus... Na né, presença física de Jesus... E ele estava falando... Meu Deus, eu preciso de ação... Eu preciso fazer alguma coisa... Porque Jesus falou que a gente ia ser pescador de homens E eu estou aqui, não estou fazendo nada E começou a rezar E nisso aparece Jesus em espírito para ele E ele implora Por favor mestre, né? eu queria tanto trabalhar Pregar o que você nos ensinou Quando que você vai mandar essa carefa para nós? E aí o Jesus vai meio desaparecendo já Que foi uma visão que ele teve E diz assim, amanhã Pedro, amanhã Aí no dia seguinte ele levanta todo animado, limpa lá a casa Toma a primeira refeição e bate alguém na porta E é que houve uma gritaria tal, não sei o que Ele fala, meu Deus né, o que será que está que, que acontecendo? E nisso entra um cara pela porta assim, dando mundo, um e soldados lá fora. E ele estava ele lá e chegou então pedindo ajuda, porque ele era um ladrão que estava sendo perseguido. Só que o Pedro imediatamente reconhece ele e fala, era, ele chamava Joachás. E ele era um ladrão. E Pedro, muito bravo, muito exasperado, ele fala, ajudar você por quê? Você é um ladrão, todo mundo sabe que é um ladrão Você não muda Pode ir embora daqui e entregou o ladrão lá para os soldados Que levou o pobre lá preso Aí ele ficou lá rezando Esperando a tarefa de Jesus Quando foi lá para o meio dia Apareceu lá numa carruagem Lá numa liteira, Uma mulher linda Mas muito triste, muito doente Era a Júnia Que era uma prostituta e ela veio lá pedindo ajuda espiritual e remédio. E ele chotou ela, falou assim, seu lugar é uma praça pública, você tem que ser lá desprezada por todo mundo. A mulher foi embora, triste, e ele fica lá esperando que Jesus mande a tarefa. Chega de noitinha, vem lá um bêbado, o bêbado chega lá e, e pede ajuda, eu não vou te ajudar. Você é um viciado Você bebe, não sei o que E tocou o cara pontapés Já à noite ele lá rezando né, Esperando que Jesus manda Ele fica lá rezando E Jesus aparece Mestre, passei o dia inteiro Esperando Para você mandar a tarefa Ele falou assim, Pedro Jesus muito amargurado até Eu te mandei três vezes De manhã eu te mandei o um ladrão né? Eu até vou, vou ler exatamente Como está aqui na, na história Que eu acho que fica melhor né? Ele fala assim Como não? Disse Jesus em tom de amargura Por três vezes Roguei a sua cooperação e não me ouviu De manhã eu enviei o Joachas um irmão mergulhado no crime Para que você o ajudasse A renovar a sua existência E você o devolveu à prisão Ao meio dia eu te entreguei, Júnior, para que você a medicasse, para que esclarecesse, falasse em meu nome. E você a condenou. E a noitinha, te mandei jarim, um companheiro enlouquecido pelo vício. E você o expulsou. E aí Pedro, chorando, disse, grande é minha ignorância. E eu não sabia, tenha compaixão de mim, Senhor, e me ajuda com sua orientação e Jesus afagou-lhe a cabeça e bondosamente disse, essa frase para vocês guardarem para o resto da vida Pedro quando quiseres ouvir-me lembra que o Evangelho tem a minha palavra então Pedro entende que um dos ensinamentos principais de Jesus né que os sãos não precisam de médico né? quem precisa são os doentes e nós? o que é o evangelho para nós? a gente lembra que Jesus fala com a gente através do evangelho quando vocês pegam o evangelho para ler uma passagem, vocês lembram que é Jesus conversando com vocês? vocês conversam com Jesus? Ou é só uma leitura, e tenho que fazer meu evangelho lá. Ai, que saco. Bem hoje, que eu tinha uma confraternização. Mas, às vezes a gente fala, ai, tô com sono, hoje eu não vou fazer. A gente por quê? Porque faz por obrigação. Faz porque foi lá no centro e mandou a gente fazer. A gente faz porque fala que é bom, porque ilumina o lar. Mas a gente não faz para conversar com ele. E é só isso que ele quer. Que a gente converse com ele Jesus ele está dividindo o pão todos os dias Ele faz a santa ceia todos os dias Ele parte o pão para que a gente sacie a nossa fome Ele dá água da vida Lembra que ele fala para a mulher samaritana Essa é a água da vida Se você beber dessa água Nunca mais você vai ter sede por quê? Porque vai ser uma fonte jorrando amor. Vai ser uma fonte jorrando ensinamentos. E a gente, às vezes, esquece disso. De se alimentar desse pão. De beber dessa água. Então, é isso que Jesus nos diz todos os dias. Não é só 25 de dezembro. Não é só na Semana Santa. Quando a gente lembra, né? Aliás, a gente. Coloca Jesus na cruz ainda A gente precisa tirar Jesus da cruz De uma vez por todas Ele não está mais lá Ele foi No momento dele Ele sabia que ele ia passar para aquilo A cruz para ele não foi nada Não foi nada Para ele foi uma libertação Porque ele era muito difícil para ele No corpo físico nosso Ele está ali vivendo aqui na Terra, com toda a aura que ele tem, com o Espírito tão evoluído que ele é. Ele sofreu muito mais para encarnar, para nascer aqui, gente. Ele está aqui todo dia, em cada leitura do Evangelho, em cada ação que a gente faz. A gente precisa uh, ter esse cuidado. Eu estava assistindo uma palestra do... Arthur Valadares, ele é um expositor bem jovem até para quem não conhece. Procura na internet, ele tem palestras belíssimas. Ele é um mocinho, um mocinho menino. Eu chamo ele de um menino, né? E, e aí ele fala que João Batista, quando eu achei muito bonito isso, eu nunca tinha parado para pensar, porque João Batista, quando ele vai batizar Jesus, ele olha Jesus e ele diz o quê? Eu tenho que me diminuir. Para que ele cresça Porque até então João é que pregava E Jesus veio para ser batizado Para começar a vida pública dele Então ele disse isso Eu preciso me diminuir Para que ele cresça E aí o que, que o Arthur fala na palestra dele? Que João não estava falando só da tarefa dele Que ele cumpriu, né? Ele fez a Anunciou Jesus, batizou Jesus e, e acabou. Acabou realmente a tarefa dele, tanto que logo depois ele é morto, decapitado. Mas ele diz que, que, que João está falando para todos os cristãos, porque é muito mais profundo o que ele falou: que a gente precisa na vida de cada cristão que Jesus cresça. Então não era só para João. A gente precisa que quem diminua? O eu orgulhoso, o eu egoísta. Aquele eu que, né, que a gente sabe com tantos defeitos, também com muitas qualidades. Mas a gente precisa deixar Jesus crescer dentro de nós. E que esse eu, né, que faz tanta coisa errada, que ele vá diminuindo. E nós estamos deixando que Jesus cresça, a gente está dando espaço para Jesus crescer na nossa vida, ou ele é só, a gente só lembra dele nessa semana do dia 25, no dia de Natal, que nem lembra que a gente come feito os doidos, né, na ceia, a gente traz o Papai Noel, a gente passa mal no dia seguinte, e ninguém lembra de rezar, de reunir a família. De dar a mão. Não estou dizendo ninguém. No sentido geral, claro. Porque eu sei que tem muita gente que faz isso, né? Mas, e se não tem? Se a família não está afim? Por que não eu? Me recolher no meu tempo aqui sagrado. E eu fazer a minha oração. Porque eu não? Lá no horário. Não precisa ser meia noite. Ninguém está falando aqui que tem que ser meia noite. Que eu tenho que esperar meia noite. Né? Eu posso ser no dia 25 Eu posso chegar, acordar E agradecer Tudo que Ele nos dá Conversar com Ele Ler um trechinho do Evangelho Ou simplesmente dizer Parabéns Jesus É seu aniversário Vamos cantar um parabéns para Ele né? E isso é o que a gente Acaba não, não Fazendo então uh, vamos a partir de agora trazer Jesus aqui vamos conversar com ele todo dia e vamos lembrar -te. eu vou, eu recebi hoje eu ia fazer uma oração de encerramento né mas eu recebi eu não tenho autor eu procurei na internet e não achei mas é muito lindo para a gente terminar o nosso evangelho de hoje então, que a espiritualidade se sinta assim, agradecida, que nós né, podemos oferecer a eles todo o que a gente ganhou nesse ano, agradecendo ao Mestre Jesus, ao nosso anjo, a todos que estiveram conosco, né, agradecer cada momento bom e cada momento ruim que possa ter servido de aprendizado. E o texto, ele diz assim, e é com ele que eu termino. Cada vez que duas pessoas se entendem e se perdoam, é Natal. Cada vez que você mostra paciência com quem convive, é Natal. Cada vez que você ajuda uma pessoa, é Natal. Cada vez que alguém decide ser honesto em tudo que faz, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Cada vez que se respeite e se auxilia o idoso é Natal Cada vez que duas pessoas se amam com um amor limpo, profundo e sincero é Natal Cada vez que você olhar alguém com olhos do coração, sem julgamento ou críticas é Natal Cada vez que alguém socorre e devolve dignidade a um animalzinho é Natal Cada vez que você divide o pão da sua mesa, é Natal. Cada vez que se demonstra amor ao próximo, é Natal. Cada vez que você faz uma reforma interior e procura dar um conteúdo novo à sua vida, é Natal. Porque Natal é amor todo dia. Paz todo dia. Generosidade todo dia. Justiça todo dia. Compreensão todo dia Respeito todo dia Auto amor todo dia Ação positiva todo dia Amor à vida todo dia E é a partir dessas atitudes Que nasce a esperança Nasce a alegria E nasce a paz Nunca será o um verdadeiro Natal Enquanto comemorarmos apenas uma noite com amor e nos esquecermos e nos desrespeitarmos o resto do ano. Seguramente não é isso que Jesus quer de nós. Então, façamos uma reflexão e cuide para que nossa vida seja um constante Natal. Feliz Natal a todos e que Jesus esteja sempre